Tanquezinho, mano. Vamos, tá aqui. Aí, agora grave tá boa. Não importa, não. Fica emocionado com você ficar aí. Você é isso, família. Você tem -XLR? a Ghost, ZBR? Deixou aqui kill pra mim ainda, Ai, velho. Mãe. Cara humilde. Ô, cepá, que eu tô vindo na Caliburst, hein, mano? Nesse jogo? Ai. Eu tô pra sentir na Caliburst, hein, velho. Nossa, eu tô pressentindo uma Akali de Burst, mano. Meu Deus, a Akali de Burst deve ser muito doido, velho. Oh, o caçador já tá low, velho. Caça metade de HP, lol. O cara só tá nessa, né?